Lado, até porque cê sabe é desapego Cruzado Rafa Moreira Fernando Glock sem nego Você foi vacilão Como assim sem nego Não estudou a miscigenação Mas calma que eu tô nesse caminho Eu vou bater no Zulusão Até ele fila o Zulusinho. Não tem como meu aliado Tá faltando sua força Pede lá pro suco pro capo Então cê sabe que agora Eu não me destaco Mas destaco É um preto muito forte Te matando no ato Não a vendo não Fala até do mas calma que eu faço, isso não foi desacato. Agora eu te acertei, na rima relaxa. Capo inverte a sílaba, rimando você é pouca marcha. Pega, uh! uh! com certeza, cê sabe que eu não sou obtuso. Solução é marcha, na é marcha não, nunca toca marcha. Até porque no freestyle eu que sou um urso. Ele falou até que é o ângulo? Mas calma, nego, agora acerto no mozângulo Sobre geometria, cê analfabeto Não é triângulo nem quadrado, cê é um círculo completo <risos> <risos> é? oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rima de 3, 2, 1, Posso circular, sabe que eu tô na sessão É um rolo compressor passando na sua exatidão sem preto completo batando, só de que é Eu amor Calma, cê falou que você é o rolo compressor Eu matei os Zuluzão, cê tá de vacilação Rolo compressor com pressa inimiga da perfeição Não, não, não, Você tá ligado, né rapaz? se a rua rolando E eu tô sem coca, então olha o gás Então cê sabe diferente, né rapaz? Tô fazendo há muitos anos aquilo que cê não faz que tô fazendo agora, arranco um grito Sabe eu já faço agora rima tá na trito Eu vou rimando tipo Buzz ao é infinito Como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Oh! Pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate volta, tá, rapaziada. Qual, tu, com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Só como uma bomba que agora joga pelos ares. Faz o evento, por isso agora eu te falo que você tá no abate. É Buenos Aires, tiro Aires, É igual chocolate, mata caras como tu Faço rap cru, talo para tu E perfeita ventas igual Itaú Rap grande de Itu, Por isso agora tu Eu te falo que com quatro versos Cê tomou no cu, vai entender Então aprende a contar Cê falou de Itaú Logo vou te decepar Pois sua rima é clichê, vai perder pra mim beber Você tá vendo um rap Não foi feito pra você Então oh, oh, oh, oh, oh. Te Falando de chocolate, eu sempre honro meu talento. Mas só que agora ele apanhou no instrumental. Chocolate branco tá apanhando pro meu flow, caca. É chocolate branco, cada voto eu te desbanco. Tem os que é titular e os que nascem eu passei banco. Por isso que agora eu mando você se fuder. Se o rap foi feito ou não para ninguém, quem que é essa porra aqui não é você. Mas a batalha já caiu no meu peito. Porque isso eu decido, faço isso direito. Eu Da então Forja é pra ganhar é a ah! Champions Não precisa ganhar a tipo, Champions League, meu irmão. Antes disso, pouquinho ganha, sei lá, menos o um Paulistão. Porque dessa forma aí, você vai passar mal. Tá sonhando muito grande, igualzinho o Palmeiras, do que acaba sem nem ter um Mundial. Ah! O popular que hoje se estabeleceu que não vai ganhar. Você não tá me compreendendo, por isso agora você não entende. Você só vai é um pote. 51 é o que você tomou achando que é ganhar de mim hoje. Foi dose. Sem maldade, camarada, é dose sem sorte. Eu não tomo 51. É o isso que é passaporte. Mas com certeza você é um vacilão. Você tá ouvindo na minha mão. Eu vou cortar, degolar, congelar. Sua cabeça é o um gelo do novo copão. Ah! Ah!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 Mas o que você falou aqui é viagem Você fala que você é o índio e vai me mandar através do medo Chega, só é uma sacanagem Sabe por quê? que eu vou te explicar Que hoje aqui você veio perder viagem O importante não é você não sentir medo É o medo ser menor que a coragem Aí cuzão, é assim que eu faço Por isso que agora eu te tiro do espaço Você tá ligado que uma bola vai chegar Não vai fazer a caminhada, construir o um passo a passo Eu sou em cima e vou ter que matar meu aliado Eu sou Magrinho ele tá gordinho É o peso pena matando o pesado ah, Não, não é assim Porque eu me garanto no flow você é peso pena, pode vir aí de um cena Que o prato é o um mini show Tá pensando que eu piso, não, mas eu já priorizo O que fica, tá ligado Que eu represento o sono que eu piso Eu falei você tinha medo e era medroso, sem mandar de ser rigoroso E você, pode se defender, falou na minha cara que você era corajoso Tudo bem, você é corajosão, só que agora você não vai arrumar nada Eu retrocesso, sua coragem excesso, te mudo com o problema maior do que você pensava Ah, eu entendi, esse cara aqui tá achando que é MC. Toda hora quer desmerecer que minha coragem, eu não tô entendendo o que você fala aqui Sabe por Vou te mostrar que hip hop é o meu trabalho Vai com calma, é estátio. O com comércio tem covarde no nome Mas é corajoso pra caralho Não, demorou, mas cê tá ligado que eu faço free E o apolo tem o nome de Deus no sol Mas não é meu de nada que eu já vi Eu vou te bater, não tá ligado que o bagulho é muito louco Não tô no sua coragem Eu tô te atacando, na meta tá que acaba com você Se tem carinho, vai uma casa de massagem Eu não quero mais né? não, não, não. Esporte. Ele falou que Apolo é nome de Deus? Não, não, não, esse cara não é esperto. Apolo é nome de lutador. Esse podia tá no e eu tô no lugar sério. Demorou, meu parceiro, tá a e nessa batida eu já desmereço você Tá ligado que eu tenho um apreço e o meu preço Eu nunca vou me vender Falo que você tá no ringue, mas você vai perder Tá ligado que eu faço de R.A.P Ela é esportiva, mas eu nunca sei perder Acabo com a sua vida antes desse não bater Acaba com a minha vida antes do não bater Agora eu mando o rima, vou mandar assim se esconder Só que nós é verdade, nós é luto UFC Esse daqui é falso, é todo WWE Aê, sai, da na frente Mas tá ligado que agora eu te mato, no asfalto você é o John Cena? Você tira o John porque a cena nós se de assalto Demorou, mas você tá ligado que eu vou te bater eu tô toda linha na asfalto, não preciso tomar de assalto Porque essa cena já é minha A minha rima é do WWE Mas você tá ligado que eu faço nesse som A sua rima é do www.google.com pra mim você é um trouxa, tá ligado meu parceiro que você com as coxa, depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa, manda punch faz assim, vai contra mim te falta força, tem que te bater, com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P, e o Pedro do da norte é pronto pra te bater, zona norte de São Paulo tu acabou de conhecer. <risos> Eu, forte. eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro da zona norte é, é, é, é. Calma, calma, calma, calma, calma. calma. ei hey, yeah.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 É do mundo que faço improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente, pode te levantar nem 10 anos malhando. Mas assim também, tá ligado, nega? Agora eu mando bem. Só que sem maldade, cê não <risos> representa essa cultura. Satisfação quadra e do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Falo de animal, vou até amanhã. Uh, tipo o funk, eu falo até de perereque rã. Uh, tem cabro e tem bode, eu sou a bato diariamente, MC oh! ensino, mas você bateu com o pote. É a bonde do Pia, nós é a tua. Do lado esquerdo, no ofusco crocodilo é né? que é que é? assim? Cê quer vir falar de joia? Meu mano, cê perdeu. Eu tenho ice por cima da alquim. Tá mais nenhum um grilo se compara ao meu. Dá pra você entender? É meu mano, cê fake. Mano, para nesse fake. Mano, meu ice já. Pega esse fake. Esse fake. I see blue.